Ai, ai, ai, ai, ai. Vai ah! Aí, rapaziada, caverninha, estamos de volta com mais um episódio de Evoluizinho. E o que, é que acontece? O Caverninha morreu muitas vezes nos episódios passados ah! e teve que invocar nada mais, nada menos que a é Cavernitas, que é perita em espionagem. Ah! Beleza, rapaziada, vamos direto pro jogo aqui que a Cavernitas está altamente ansiosa. Rápido! Ah, Rápido rapaziada, de volta a salinha, o caverninha simplesmente vai explicar para cavernitas para que que serve as coisas do game. Cavernitas, como você pode ver, temos 3 mil de gel verde, temos as armas que estão altamente aqui, mas no momento não podemos equipar nada, então a cavernita simplesmente vai ver... Essas coisas nos futuros upgrades do Sebastian Beleza, aqui é simplesmente o um local seguro Onde essa tiazinha toma conta do nosso herói Sebastian Camarita, é simplesmente temos que voltar para esse espelho Que é onde estávamos no episódio passado Principalmente uma troca de mundo meio grega O que, que acontece? Esse aí é o parceiro do Sebastian Que demais Que no passado... Eles foram investigar o hospital juntos E acabaram por se separar Estão voltando aqui novamente Mas esse tiozinho de óculos aí Claque quente Simplesmente parece estar infectado Ele foi enviado para ajudar a caverninha Mas simplesmente a caverninha está com o pé meio atrás ali Vamos continuar Caverninha, o que você está achando das suas primeiras maltes? Oxente oh, Tá alto, rapaziada? Vou dar um vape aqui Vape Beleza, rapaziada De volta aqui à missão Checando o perímetro Rápido Ó Primeira partezinha de fora aqui Esse local altamente sinistro, ó, já tá rolando umas tretas, hein? Hold on a minute, let me climb up here and see if I can get a look ahead Ela tá infectado com o quê E chorou. Ainda é uma intôrbita no game You alright? Yeah Oh, oh. cabernitas Hey, that's Kidman. É a Kidman, hein? she's with? Oh, meu, é Sniper Nova. só Joe. Ó. Agora. What sim. I found. Seems to be in working condition. Go on ahead, I'll cover you. Beleza, vamos simplesmente continuar por aqui. Ok! Cavernitas, você tá bem? Oh, which comide, bro! Ó, oh, tá, tá rolando alguma coisinha estranha aqui, hein? Find cover, they're shooting. O que? Cavernitas! Você tá vindo. Oh meu Deus, eu já morri! Peraí, peraí, vamos agachar aqui, hein? Rápido! Rapaziada, simplesmente já vamos ter que tomar uma, uma, uma seringa do amor. Que os caras estão acertando. Beleza. Cabinet, tá ajuda o caverninha Achei a encontrar esse, esse tiozinho lock que tá tirando de longe, hein? Nunca nem vi que dia foi isso. Ó, ó. Tem que pegar esse comparto esse cara. Como é que é o negócio? Peraí, tem um, um lock aqui. Beleza. Eu acho que tá atrás de quem tá atrás de ti. Oh meu Deus! Peraí, peraí, peraí. Vou descopertar esse lock aqui. Rapaziada. Pera aí. Ó. Fogo, o palito de fósforo é um profissional, Cabernet, não se preocupe, que aí a mesma água, hein? É só desse, somente desses jogos massa, beleza. Cabernet vai correr pra cá? Ô Sebastião, não tem, tem, tem os moradores de correr, não? Cabernet está apreensivo aqui com medo, hein? Está sem um pouquinho alto. Agora, ô, oh, meu Deus, tem que pisar aqui, ó, ó. Ô Sebastião, vamos correr, tio. Isso deveria levar você path do caminho da igreja. going, eu cover you. Beleza. Esse tiozinho tá falando que vai cobrir nós? Hum. Só que o tiozinho, praticamente, não tá fazendo nada, hein? <risos> Beleza. Ó, vamos simplesmente botar a munição dentro, ó. Isso aqui é a inteligência do, dos magos, Cavernitas, ó. Aí você pode pegar a munição. Empolgante! Tranquilo. Ó, esses caras sim. Oh, o quê? Eles são espertos. Zumbi nesse game. Ó. Eles têm estratégia. <risos> Olha só. Aí ah. se deu mal, hein, Cavernitas? Beleza. Primeiro eles vão picar o zóio de celular. Ó, ó, vamos esconder. O que você um zóio aí? Ó. Oh. Afastas. Oh meu Deus. Afastas. Ai, Cavernitas. Peraí, peraí. Oh, que zoio, ó. Vou sniper o zóio, ó. Ô tiozinho, peraí, você vai equipar agora. Você... Oh meu Deus! Ele é rápido! Cavernitas! Ah, peraí. Oh! E aí, Sebastião? O Sebastião tá com o joelho travado aqui, ó. Tem que ter uma forma mais profissional de passar esse bloco aqui, não é possível. Tem como abrir isso quebrado. Como é que a gente faz dele? É, o problema é isso, não tem como ver a vida dele. Ó, tinha duas caixas altamente gregas ela que o precisa de pegar, hein? Beleza. Caixa? Sim, as caixas são quebráveis. O caverninha vai te mostrar. O que? Oh meu Deus, ele, ele corta. O que ele corre! Corre! Oh, meu Deus! Peraí, ele... ah, Tia! Ah, e... Ô oh, meu Deus, esse primo também? Vai tomar num caneco, cabernitas! Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Oh, Ó, fica usando esses locks. Beleza. Cabernetas, eu vou te mostrar as caixinhas aqui. São altamente profissionais e com munições dentro, hein. Beleza. Ó, oh, tem um microsegundo pra usar uma seringa aqui. Ó, oh. Beleza, o cara vai vir no veneno. Pega uma carta dessa caixa aqui. O cara é altamente socador. Tranquilo. O que? Ele taca, Cabernitas, Ele taca, hein. <risos> ele tio. Ó, oh, meu, ele não sente, não, é escopretada no cara. Sai bem, sai bem. Sai bem. Ó, tem tô de água. Tá. Oh, oh, <risos> vou dar uma rifada nesses lock aqui. Ó, oh, de longe, bem com o zóio, ó. Ó, oh. você bate, mira certo, hein. Beleza. Ó, oh, meu Deus, ele é, é, não inocente. Se inscreve aí, ah, tio. Cabernet, os caras é do mal. Ó. Oh. Três no zóio e nada. Beleza, completa no zóio. Ah, meu Deus, os cara é do mal mesmo, hein. Eles vão equipar as granadas. Ó, ó granadinha eu vou meter aqui no, no, no terceiro. Beleza, duas granadas, hein? Altamente do amor. Tranquilo, ó, manda no chão, cavernita. Ó, ó, ó. Ai, ninguém, tio. Peraí, tem mais outra ali, hein? Tranquilo. Vaza, vaza. Oh my god. Beleza, estão indo bem, cavernita. Você tá vendo que o jogo é mais, ou, é mais ou menos assim: amor a toda parte, ó. Beleza, ó, ó, deu, deu, deu uma trincada, hein? Oh, meu oh, Deus, oh, Deus, botamos oh, dois, oh, cavernitas. Chimba, oh, riversquei. Oh, oh. Beleza, ó, ó. E aí, Tio? Caralho. Endo morto. Eu vou procurar outra caminho. Vamos nos encontrar na estátua do cavalo. Beleza. Vamos nos encontrar na estátua do cavalo. Cavernita, você não tá ligado, mas o jogo oferece... Você ligou? Curtiu o, o, o palito de fósforo mais? É, é. é. parada é chata. É bom esse. Beleza. Esse líquido verde está estamos 6.500 Agora estamos com... O que? 10 mil? O que eu faço? Oh, ele pode equipar as armas Que bosta! Vai ser esclarecido logo, logo! Porque além de, de equipar as armas, isso aí também aumenta a vida do Sebastião Os skills dele Você vai ver a seguir Ok Rápido! Beleza Aqui temos nada mais ou menos que as caixinhas oh, Mais líquido verde e munição para a escopeta Você pega uma escopeta, ó, pega as armas na mão ó, Simplesmente mete munição dentro Beleza, temos uma pistolinha Que ainda não usamos Vamos simplesmente investigar o perímetro Cavernitas, ó, ó, ó, tá vendo o um do verde aqui, ó? Isso é secreto, beleza? Você como informante do caverninha tem que estar atento Nesses itens profissionais, hein? E eu quero saber Isso aqui o cara tinha que quebrar, hein? Aqui, ó, ó certeza que tinha um... Um local secreto ali, hein? Beleza. queimar. Nada mais, nada menos o túmulo do Che Guevara. É o quê? A estátua do cavalo tava mais ou menos aqui, hein? Ó. Tá ali, ó. Tiozinho ali. Beleza. Ó, ó. Já tem mais coisa aqui, cavernitas, ó. Sim, fica esperto. explosiva. Beleza. Mais ou menos isso. Pegou... Tudo. Um aqui hein? mãozinha Beleza, nota do cemitério Walt, fui resgatar a dona Sei como entrar na boca do lobo E vou procurá-la Não permitirei que a sacrifiquem Não me siga Fique e proteja a família Voltarei com ela, Daniel Beleza, cavernitas, mais Wait, ou menos isso Ó me oh, perninha, ó oh você está apreensiva, mas essa perninha simplesmente pode se levar a verdade que você achou segredo? Eu acho so. Não... Você dá um pulinho aí embaixo, Caberneta? O que? Ó, o game, simplesmente quando você descobre alguma coisa Estamos sempre conectados a essa sala da tiazinha Que é simplesmente meio doida, que tem aquele espelhinho na parede Você lembra disso? Sim mais ou menos estamos de volta Tem umas coisas no game, tá vendo que a chavinha tá zero ali? Ó, cada chavinha daquela abre uma porta grega dessa daqui, ó okay. Mas no momento não temos chavinha Então essas chavinhas são altamente profissionais Elas são encontradas quando você encontra umas estátuas pequenas e brancas no game Você pode quebrar elas e simplesmente vai ter a chavinha dentro Beleza, antes de mais nada eu vou te mostrar simplesmente como equipa a vida do Mano Sebastian Ó, tem uma portinha gregas aqui, você me cuida ela? Ó, aqui é o espelho pra voltar pro mundo real Que não sei se é mais real Mas tem a cadeirinha mágica do upgrade aqui, ó Vamos simplesmente entrar E fazer o upgrade do Sebastian Beleza Ó, você pode ver que ali tem a barra de saúde Que é nada mais nada menos o tanto de porrada que o Sebastian aguenta Estamos já indo pro nível 4 Só que os pontos necessários ali é 10 mil, tá muito caro Oh, meu Deus, que essa alta do dólar tá meio caro Mas tem mais coisa, como o tempo de corrida o soco do Sebastião que tá entre 18 mil, mas já estamos no nível 4 que é bom A seringa, que é nada mais nada menos encher a vida do Sebastião. Rápido! Quando você toma a seringada no bracinho, uhum. você enche a vida dele ah, Beleza, aqui temos as armas Eu queria preservar a natureza Temos as armas, as armas Tem o dano, a velocidade que ele atira, o tempo pra recarregar E o tanto de munição que cabe no pente Vamos, vamos melhorar a escopeta, porque a escopeta é a arma bicatória e profissional nos, nos bicos do game. Pois é, simplesmente vamos aumentar a capacidade de munição da escopeta, aí que a escopeta merece ter mais balinhas. Pois é, simplesmente vamos aumentar a capacidade do pente da arminha. Beleza. Precisão do tiro vamos deixar para lá. O impacto crítico. Mais 10 impacto crítico. Pois é, mais ou menos Tá tudo cara agora, rapaz. 10 mil, o tava feliz, mas não deu pra comprar quase nada. Vamos continuar a missão, vá. Você you tá alright Você não precisa se preocupar about me Beleza. De volta à ação aqui. Estamos um local altamente sinistro aí naquele porão. É porão? Como que chama isso aqui, Cavernitas? O oh, Whitcomb, bro. É um mundo estranho. Abaixo da terra. O quê? Oh, Cavernitas, foi esperto, hein? Tá rolando o salame voando aqui, hein? Ó. Oh. Ixi! Oh, tem cara aqui dentro? Sim! Oh meu Deus, o que a gente faz, Cavernitas? Não sei. Corta! Tem como cortar ele? Não como... sei! Você tem como dar soco nos locos? Não, não tem soco. Oh. Oh. Era só pra ver se ele tava vivo. Ele tava vivo sim. Beleza. Cabernitas, vamos, achar, vamos ver se a gente acha uma faquinha pra cortar os lock, hein? Beleza. Cabernitas. acho que não tem como fazer nada, hein? Não dá pra salvar ele. Olha aí uma! Ah, tem uma marreta, mas não tem como pegar. Não tem como pegar? Mas é, o jogo é simplesmente do mal, hein? Tem que ter uma forma de tirar os lock daqui, hein? Rápido! Ah, Pode ser que mais pra frente a gente volta aqui só e, e libera. Sim, sim, vai, sai. Mas, vamos continuar com Cavernitas. tá querendo que eu vou pra frente, mas tá tudo escuro Cabernitas, e aí? Ai, ah, não gosto disso. Cabernitas, tá escuro, hein? Beleza. Eu vou, eu vou... Respira aí, Cabernitas. Pelo amor de Deus, hein? Eu não gosto, pera. Calma aí, tia. não Nada, tira a mãozinha. Isso. Seja marcha, Beleza. Rapaziada. Se inscreve aí, tio. estamos levantando salame, hein? Ô, meu você que parada é essa? Ai... O quê? Ô oh meu, é a sala da treta, hein? Só, só pra avisar, escopeta na mão, ó. Somos. Beleza. Pera, vai, vai com o carro Ó, ó, ó. Tem. Espera, tem... vai. Oh, estamos som som somente chegando o perímetro, ó. Oh. Temos altas lavanquinhas lava aqui em diferentes locais. Ó, oh, esse presunto aqui ainda tá vivo. Ó, oh, tem um cabo solto aqui. Sim, mas não oh. tem função. Ó, oh, é simplesmente as lavanquinhas Pera, pera. Hein? Olha, tem... Oh, tem, tem, pera, uma, pera, tem uma sala meia extra aqui, tem um caminho aqui, ó. ó. Pera. Deixa eu ver se tem como... Não tem como entrar pra cá, hein. Ó, é as alavancas. Vamos ver se a gente simplesmente acha algo escrito na parede. Ou alguma coisa que mostre instruções, ó. Tem um local aqui que dá pra entrar, ó. Tem, tá muito um escuro. Ô, oh, mãe! Ó, caixinha mágica, hein. Ó, gel verde. Pegamos gel verde aqui. O que faz, esse gel verde? Gel verde é pra equipar o nosso personagem Que coisa que a gente acabou de fazer, Cabernet é. então, presta atenção, pelo amor de Não vi Tranquilo Ó, pegamos as engrenagens é uma, eles, hum. eles mostram um monte de caixa pra você ficar feliz, Cabernet meu jogo é de é é, coriza. É um mau sinal Quer dizer que vem coisa Ó, ó, pegamos aqui um, um bastão mágico Ó, tem outro aqui também Ah. Uh -oh. Simplesmente, ó, é munição disso Caramba, vamos ter que puxar isso aqui, não tem outra não Vai, tem outra puxa logo isso Ó, oh, tem essa daqui, tem outra ali com alguém de puxa Não puxar essa daqui Vai, mano ah, é, é, Ele não tá querendo Ah, abriu hein, abriu O que é teu número ah, ah. Peraí, peraí, eu... What do O que você faz writing? Doesn't Não significa nada para mim, it? Hold on a second. I jotted something oh, down oh. earlier. Como assim? Hold? Quer dizer que alguém está te ver? Dona, eu, eu tô vendo? Não, é eu que estou vendo, vendo. ali, ah, caberito. Okay. seems que oh. sacrifices need to be lowered onto the proper altars. and the safe way to him will be open. Beleza, o que que acontece? Ó, A gente tem que abrir as lavanquinhas em ordem. Ó, Esse daqui era o número 7, que era o que a gente acabou de fazer. Tem mais essas daqui. Pera, pera, pera. Vamos checar a sequência aqui, Cavernitas, ó, oh, tem o sete Sete, já fiz oh, sete é. Não, é só fazer o três, cinco, sete e nove Essa é a sequência, Cavernitas Vai, okay, vai Beleza, começa do três, ó oh. oh. Peraí, mas tá aberto já Será que a gente, gente falou aqui já já... não tem como? Não quero Vai, vai, vai, vai, Você acha que vai, ando, vai, passar, vai, vai, vai, vai, vai Acho que vai bicar. Ai, ai, ai, ai, Vai bicar, tio. Ai, ai, ai, ai. Oh! Ah, ai, acho que bica Beleza, sequência que o já sabe, ó. É muito fácil. Ó, esse aqui. Como oh, tá quebrado, hein? Cabernet. E aí, tá quebrado? Três. Beleza, o três já foi. É que tá quebrado. Quer dizer. Esse aqui é o cinco. Ok. O Cabernet já sabe a sequência. O único problema é que a primeira, ali, não tem nada, ó. Beleza. Agora você mete isso daqui. Não sei se estou gostado desse barulhos de todos. É. Beleza, baixou, baixou mais de camarada. agora o último é esse aqui. Ó, ó. Comprei alguma coisa. Eu não gosto desse barulhos de todos. Está muito escuro, está muito escuro. <risos> Calma, Benito. Vamos ficar esperto aí. Ó. Beleza, o que que acontece? Pelos cálculos, ó, esse aqui tá quebrado O Zloquim tá no chão, ó, tem um salame aqui que tá bloqueando a passagem Vamos tentar ir agora, vamos ver se se, se desbloqueia o um negócio grego aqui Ai! Ai. Não. Beleza, a primeira missão é restaurar esse cabinho aqui Que a gente precisa de, de, de mexer nesse cabinho RÁPIDO! Vou trocar ainda com o carinha aqui, ver se, se ele mostra alguma coisa Ó, a sequência é: 3 já foi, 5 já foi, 9 já foi e 7. Beleza, só que o 3, que é o primeiro, não tem alavanca. Mas os caras estão tá aqui. Será que a gente tem que matar ele no bicudo, tio? Nada a ver. Ah, é só o peso, Cabernetas. Eu não gosto disso Ó, oh, ele falou, I heard something Quer dizer... vai mano, logo. Caberninho, espera, espera, o código dá certo aqui, ó. ó Ó, ele fala, I heard something, ó Vai falar agora, ó Rápido! Ó Que tua porta é abrindo I heard something Deu certo Por quê? Vou te explicar, agora o Caberninho entendeu o código Que que acontece? O 3, o 5 e o 9 tem que estar tá com o peso em cima e o 7 tem que estar tá sem o peso. É, você tá pesada, tá pesada! Você entendeu agora, cabernete? Você viu que eu levantei aquele? Sim. Agora a gente pode passar tranquilo. Ah, antes de entrar, vamos ver se abre uma portinha aqui Pode ser que tenha um, uma passagem salamesca aqui? Ó, os salames já estão tá mais a risco. Oi, aí! Tá vendo? Você está tá aqui? É a Ai, chavinha. Eu pego, eu... Oh meu Deus! Pegou a chavinha mágica, hein? Ah. Rapaziada, altamente oh, tá secreta essa chave, hein? Peraí, peraí, peraí, peraí. Pera pera tem que mandar aqui agora, Pera, Pera, pera, pera, pera. Essa que tem comando aqui? Não. Beleza, rapaziada. Agora a gente pode entrar aqui, hein? Com certeza. Oh! Cabaniza, oh tá bem tá sinistro, hein? Eu agachadinho aqui, na moral, hein? Ó. Oh. Por que a câmera não se mexe? Oh, oh, okay. porque o carinha tá segurando a câmera, a gente se a estar, o carinha tá segurando a câmera Fala ah, Meu Deus, esse cara vai levantar, hein? Eu vou pegar esse copretinho aqui, se você não se importa Ó, sorte que tem altas balas aí, porque a gente tem que ela Beleza, checando o perímetro, Carverita Sempre checando o perímetro Localizando gel verdes Ó, ó, o que que eu disse, ó Tá vendo? Não pode ir direto ao assunto Agora, simplesmente entramos aqui no elevador Ó Fazia, tá, tá rolando um sanguezinho aqui, Carveritas O okay. que? Para dessa aqui em cima Beleza É, o local tá altamente sinistrão aqui, hein. Beleza, o único local que sobrou é esse. Ó, oh, o caverninha não ah, vai. Tá Vai devagar, o caverninha vai devagar. Pode fazer, botar esse copretão na mão, gigante, cheio de bala. Pode ficar tranquilo. Primeiro que vou o dente aqui, o caverninha flipa o dente. O caverninha já fez curso de dente, ó. Okay, Sem cuidado. Ó, ó, ó, É sala do bem, é sala do bem. Ó, oh, sala do bem. Ô, oh, oh, peraí, tô Não tá tudo bem assim não, hein? Vai, vai, vai, vai, oh, continua. Oh, oh. Aí vamos pegar o jogo verde? afasta daí, vai. Beleza. Ó, oh, tem, tem umas balinhas aqui profissional, hein? Peraí, não? Sim. Rápido, rápido. Rápido! Beleza, vamos, vamos simplesmente vai, pegar. Vai, pega logo que isso. Pega a bala, é o cara, ele não quer pegar. Tá, continua, vai, oh, vai, stringa, pega, você vai. Você tá, um tá comendo um monstirinho? Tá comendo um monstirinho? Tu, vai! Você <risos> mó dessas <risos> salas, faz <risos> Vamos sair fora aqui, que ca a cavernita está altamente arisca. Beleza. Vai, vai, vai. Tá, vai, vai. O cavernita escutou vozes. Cuidado, um escuro não corra. Ó, tem que ir de boa. ai, não, não, cuidado, não, não, cuidado, não, cuidado, tá não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Olha o tamanho desse bezerro, Cavernitas. Oh, oh, oh, que parada é essa. Beleza. V vamos dar a volta aqui de boa. Ó, tá pegando mais de alverde. É pelo outro lado. Rapaziada, o negócio tá sinistro aqui. Cavernitas já está com o brioco. altamente suado. Beleza. Vamos continuar por aqui. Oh, as correntes vai soltar o Caverninha. Vai ficar que tu a fazer? Eu estou indo para o outro lado agora, não? Ou eu tô voltando? Cabernetas, você tá com a voltar para trás, mano. Não, peraí, tem duas entradas. Ah, é verdade, hein, cavernitas. Não, tem duas. Ó, você tem, que quer... cuidar, é, tem cuidado, cara... tem cuidado, tem cuidado. Ó, ó, ó, acabou de descobrir mais uma nota do laboratório. Segundo a nota do laboratório do cemitério, todo mês, oferendas são colocadas sobre o sarcófago de pedra que o dono chama de altar. Dois corpos, quatro corpos, três corpos, cinco corpos, quatro corpos, sete corpos, seis corpos. Rápido! O cão de guarda da igreja começou a mudar. Assim como os gêmeos, a aberração está progredindo. Ele devorou os seis corpos hoje. Já oiva por mais. Ele começou a agitar com as correntes. Eu não me atrevo a tirar os olhos desse animal. Ele pode pensar que eu sou... Mais uma oferenda. O que que acontece, Cavernitas? Uh, duas oferendas, hein? Tranquilo. Cavernitas. Ó, oh, sobrou simplesmente esse doido. Ai, sombri. Chegou esse local aqui então, a gente não tem muita escolha, hein? Tem calma. Você mandou rápido. Agora o caverninho vai rápido. Tu que aguenta a pressão agora. Você, tá no mesmo você viu que você enganou o gameplay do Caverninha? Foi, foi é. rapaz! Foi é. mesmo, hein? Oh, oh, o local é simplesmente à direita, aqui, onde o cavernitas estava prosseguindo anteriormente. Beleza. Oh. E aqui é o local cavernitas? Beleza. Tá rolando uma portinha e tá rolando um botão mágico, o botão mágico você pisa.